E aí, pessoal, tudo bem com vocês? RR na área aqui no nosso canal do YouTube, o espaço mais democrático que existe, porque esse canal não é meu, esse canal é nosso. É só você colocar aqui, comentar o que você quer ouvir, qual é a dica. Eu só venho agora falar o que vocês pedem. Tudo o que vocês pediram, eu estou trazendo, porque ser é democrático é isso, é participação essencial de vocês. Já se inscreveu no canal? Não? Então se inscreve aqui. Dá um like no final se você gostar, comenta, né, dá a sua ideia, a sua dica, o que você quer ouvir nesse espaço democrático e ativa as suas notificações, tem muito quadro bacana aqui, é muito legal, é muito bom ter você aqui se preparando para o exame de ordem lá comigo no SES, no nosso curso teórico, nas nossas questões, mas também aqui fazendo esse bate-bola, esse checklist comigo, é muito bom, é muito importante. Pois bem... Esse quadro tem uma admiração especial, porque eu falo que é o quadro como a vida como ela é, né? Porque a gente vai falar agora sobre as pegadinhas de prova. E a pegadinha de prova hoje é uma prova de proce... pegadinha de prova de processo de trabalho. Como que o examinador pode cobrar um ponto, um tópico? Qual vai ser a pegadinha para abrir o olhão, hein, Zete? Vamos lá. Vou especificar um recurso, que eu agravo de instrumento, mais uma linha geral. Primeira coisa, só para lembrar aqui que eu agravo de instrumento, é o recurso que cabe quando for denegado o segmento a um recurso. Então, se a prova falar, nega segmento, eu vou rápido, agravo de instrumento. Nega segmento, agravo de instrumento. Trancou o recurso, agravo o instrumento. O agravo de instrumento no processo de trabalho tem só essa finalidade, que é destrancar o recurso trancado. Ele não ataca a decisão interlocutória. Esquece isso. Aqui não é processo civil, aqui é processo do trabalho. Processo do trabalho não estuda junto. Tem que dar uma escala, uma separação aí, tá? Então, nega segmento, agravo de instrumento. Pois bem, o agravo de instrumento é um, é um recurso também exige o depósito recursal, não exige? Exige, sim. Ou seja, esse agravo de instrumento, melhor dizendo, até para ficar bem completo, ele precisa preencher os pressupostos de admissibilidade. Pressupostos objetivos ou intrínsecos, perdão, pressupostos objetivos ou extrínsecos e os pressupostos subjetivos ou intrínsecos. Só tem uma exceção, que é no tocante ao recolhimento de custas. Então não é exigido recolhimento de custas aqui no agravo de instrumento. Agora o depósito recursal é? Sim. O depósito recursal é exigido e será correspondente à metade, a 50% do valor do depósito recurso ao qual você quer, ao qual você pretende estrancar. OK? Agora toma cuidado com a dica. Quando você fala em depósito recursal, vamos imaginar, vamos para a telinha aqui. E você esteja diante, esse é o exemplo, de uma sentença do juiz que foi. que Você não está conformado, né? Então você vai lá e interpor recurso ordinário para o TRT. Você interpõe em CRO aqui, ó. Perante o juiz que proferiu a decisão, não é isso? O juiz nega segmento, tranca o seu recurso. Você vai interpor o agravo de instrumento, não vai? Vai. Que vai lá para o TRT, vai ter competência para julgar. Só cuidado. O recurso ordinário é um recurso que existe depósito recursal, não existe? Existe. Vamos imaginar que você, por ser um advogado diligente, você interpõe seu recurso ordinário no quinto dia. No quinto dia, mas você ainda não fez o depósito recursal. Algum problema? Nenhum problema, porque você tem que comprovar o depósito recursal no ato alusivo, no prazo alusivo ao recurso. Então, até o oitavo dia você comprova o depósito recursal. É isso? É isso, show. Leve essa regra na sua cabeça. Mas tem uma exceção. Qual é a exceção? É a pegadinha, é a dica. Se for o agravo de instrumento, que também cabe no prazo de oito dias, se aqui não fosse um RO e for um agravo de instrumento, imagina que você mais uma vez interpõe o agravo de instrumento no quinto dia, você não pode esperar até o oitavo dia para comprovar o depósito recursal do agravo. Não, não, não pode. Tem que ser no ato. Então, se a interposição foi antecipada do agravo instrumento, é nesse momento, no ato, que você interpuser o agravo instrumento que você tem que comprovar o depósito recursal. É essa a exceção, essa é a dica que pode ser uma pegadinha. Olha lá, artigo 899, parágrafo 7º da CLT. No ato, no ato é na hora, no ato de interposição do agravo instrumento, o depósito recursal corresponderá à metade, a 50%. Do valor depósito recurso ao qual se pretende destrancar. Então, para os demais recursos, até o prazo alusivo ao recurso. Demais recursos que exigem depósito recursal. É claro, a grava de instrumento tem que ser no ato. Cuidado com isso, tá? O tema recurso é um tema chave em qualquer prova de processo de trabalho. Tanto assim que a gente tem longas aulas sobre isso. E eu divido em duas etapas: a teoria geral dos recursos, muitos vídeos, e depois os recurso em espécie, um por um. Então, se você quer bater comigo esse tema e outros temas, ou melhor, se você quer estudar do zero Direito Processual do Trabalho comigo, para nunca mais precisar estudar, fazer um caderno único aí, sempre falo isso, caderno único é o melhor que tem, vem comigo, porque está aberta as inscrições, é pré-venda do nosso Começando do Zero Direito Processual do Trabalho 2021, 2021 curso inédito, não tem aproveitamento de vídeo, ainda vou, estou já começando as gravações para em janeiro, está tudo disponível para vocês estão começando do zero, direito processual do trabalho 2021, é pré-venda pré-venda significa o que? desconto, significa que está com 80% se você comprar agora no mês de novembro porque depois, ó já era, não dá para reclamar então, 80% de desconto cabe no seu bolso, você vai ter um curso completaço com material em PDF hum, que beleza tira dúvidas direto comigo sem intermediários espacinho só nosso lá grupo VIP no Telegram só para quem está começando do zero que beleza, certificado quer mais? tá bom atualização garantida até dezembro de 2021 chegou lei nova, MP, decreto RR aparece no vídeo Extra, sem nenhum custo adicional para você. Então, vem comigo, começando do zero 2021. Já começou. aonde tem isso, Renzetti? Eu quero agora já. Vai no meu site, aprenda.com.br/barra Rogério Renzetti. Aprenda.com.br/barra Rogério Renzetti. Vai ser é meu convidado mais que VIP, para você nunca mais precisar estudar direito para o do Trabalho. É só fazer atualizações mesmo e do zero bater todos os temas comigo. Tá bom? Te espero. Bons estudos, sempre avante, você já sabe, mas eu gosto muito de falar para você repetir comigo. Força de vontade, vai dar certo, faremos juntos em breve o brinde da vitória. Gostou da dica? Dá um like aqui, comenta para mim, vamos seguir juntos. Ah, me segue no Instagram, é o arroba prof.renzete, tem muita coisa bacana lá, te espero, porque trabalho não dá trabalho. Tchau!